Seja bem-vindos a este vídeo. Hoje eu estou incluindo essa poderosa oração do Salmo 91, Salmo 1, Salmo 37, Salmo 23 e o Salmo 48. Para quebrar todas as amarras, inveja, maldições e olho gordo lançado contra nossas vidas. Através da oração Deus vai destruir todo o mal, e você vai sentir o poder de Deus em sua vida, mas você precisa acreditar no poder da oração. Então convido você a orar comigo essa poderosa oração e juntos vamos derrubar as muralhas, as maldições através do poder de Deus. Salmo 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a manhã que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 37 Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele, não te indignes por causa daquele que próspera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco... E o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio máquina contra o justo, e contra ele rende os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o um arco, para derrubarem o pobre necessitado, e para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão. E os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se disfarão. O ímpio toma emprestado, e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarregados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre, e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo, e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra, tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal Mas passou e já não aparece, procurei-o, mas não se pôde encontrar Nota o homem sincero, e considero reto, porque o fim desse homem é a paz Quanto aos transgressores, serão alma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas Mas a salvação dos justos vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo da angústia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 Apressa-te em meu auxílio Sejam alma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem Ah! Ah! Folguem e alegrem-se em os que te buscam Digam constantemente os que amam a tua salvação Magnificado seja o Senhor Mas eu sou pobre e necessitado Contudo o Senhor cuida de mim Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Salmos 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de mulher de parto. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramos-nos, ó Deus, da tua benignidade, no meio do teu templo. Segundo é o teu nome. Ó oh Deus, assim é o teu louvor, até aos fins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, e cercai-a, contai -á as suas torres. Marcai bem os seus antimuros, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até a morte. Salmos 57 Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confinte, e a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus, e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei. E darei louvores. Desperta, glória minha, despertai, saltério e arpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te, Senhor, entre os povos, eu te cantarei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até aos céus, e a tua verdade até às nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Salmos 10